propriedade de funil, baú, comparador de redstone, porta de redstone, redstone, pistão com slime, não o pistão normal e um bloco qualquer. Primeiro, quebro um espaço de 4 por 4 e 3 de profundidade. É isso. Aí uma das beiradas, nesse canto de cá, você põe um bloco aqui. Um funil. Aí quebra o bloco e coloca o baú. Depois põe isso daqui. E aí põe o comparador. Aí coloca esse bloco. E a tocha aqui. O bloco aqui em cima. E aí faz um negócio assim, que é três blocos fazendo curvinha, um pra baixo e aí ali. E aí os dois pistões um e o bloco ali na frente. Depois tem que pôr mais um pistão, é assim. E pra fazer funcionar isso daqui, você tem que pôr redstone desse jeito e um marking embaixo também. E aí tá praticamente pronto. É quando você coloca o bloco, aí vai voltar. Aí você pode pôr um aqui pra fazer tipo uma escadinha. E essa já pode ir fechando, assim. Aqui não pode pôr, senão vai tirar a redstone. E aí já tá aqui o seu pode ir, ir fechando assim Contando que não Tire o Quebra do sistema, né? E aí aqui assim Você pode fazer um um quarto secreto assim é do seu o do seu outro escolhe e aí depois você opa isso aí, quando você pode aí abre e você pode assim por exemplo fechar colocar dois para tampar assim Pra tampar esse, né, que não deixa aberto E aí você fala que é Pode falar, tipo, você está jogando no Com algum amigo, assim, e ele perguntar porque tem dois na parede, não um só Você fala que é pra ficar mais seguro Não sei, dá alguma desculpa aí Pra não desconfiarem pra... porque que tem dois, né e aí você pode pegar e colocar um carpete, da cor que você puder pegar esse azul aqui. E aí você põe aqui em cima. Então, você pode fazer tipo um desenho aqui não, né? Já que vai ser espaço que vai abrir. Fazer tipo um desenho assim, você pegar mais um. E fazer um desenho assim. Só que tem que lembrar que o certo é esse, né? E aí você vem aqui, vem para o seu espaço e depois você tira o negócio para ficar ali. E aí é isso. E assim, se vocês puderem deixar o like aí, eu que agradeceria muito porque quando vocês deixam o like, o YouTube ele, ele divulga mais os meus vídeos. Então se vocês puderem deixar o like aí, eu vou agradecer muito mais se inscrever aí também aí eu posso também trazer outros tipos de, de vídeos com, de coisas como esses é, decoração também se vocês quiserem se vocês quiserem algum vídeo que eu, que eu não falei pode colocar aí também ficar alguma dúvida pode escrever aí que eu vou tentar responder e se vocês não sabem fazer como vocês não sabem como fazer isso daqui que eu estou tá fazendo que é um, um mundo plano que tem mais de três né que é, teriam dois de terra e um de grama é bem fácil até faz assim ó quando você vai criar você vem aqui no daqui aí aqui ó, é é tipo, tipo do mundo aí você clica no super plano e clica customizar Aí tem aqui, aí você vem aqui em presets, e aí aqui quando tem aqui tem esse do, número 2, você pode colocar 5, colocar 1 um só, pode colocar, sei lá, 6, pode colocar quantos você quiser. E é assim que faz o esse, esse mundo diferente que eu fiz. E é isso, obrigada.